Os lapsos de memória são alarmes silenciosos indicando que existe algo de errado acontecendo conosco. Veja só, você tem uma, uma tarefa para realizar, ah, esta tarefa requer algum tipo de ação. Para você realizar esta ação, o teu cérebro associa a tarefa com um conhecimento que você tem adquirido anteriormente em sua memória. Então, dentro da memória você busca a solução e... Realiza aquela tarefa desejada. Este é o funcionamento padrão. O que acontece com o branco na memória? Quando você está diante de uma tarefa, ou que você é pego de surpresa, ou que você sofre assim, uma, uma carga de estresse ou ansiedade muito grande, você tem um, uma ruptura neste processo de busca na memória. Ou seja, você sabe que existe o conhecimento, mas você não consegue acessar este conhecimento.